Vamos lá. A Avenida do Champagnat que nós estamos voltando. Estou é, o centro de franco Aqui como é essa avenida aqui qual é que é o nome dela? Champagnat Ah, ela vem direto aqui então. É, bem, é, é pista ah, dupla. Aí a, a, essa avenida precisava de ter sequência aqui para o Progresso. Ah. A, Eles abriram bastante, porque o movimento da chegada... Aqui Franca, ficou muito aqui... bom, aqui preparou para mais uns 40, 50 anos. É, isso, aqui. Que... isso aqui, 10 anos, 15 anos, isso aqui já está ultrapassado. O, o A Franca, ela muda muito, certo? Essa avenida Alonso e Alonso, nós então vamos passar aqui vamos descer lá para o Samaritano. Vamos lá, que você está querendo lá do Samaritano, então vamos passar aqui na... Esmael Alonso, Alonso, entramos é, aí, nela. Aí na vez que tem um café expresso é. lá, né? Fazer um aí, aí, expresso aí nós vamos lá. Se o Reinaldo estiver lá, ah, só bate um papo com ele. Aí, ó. aí nós vamos subir a Bajó de Cássio. Bajó de Cássio. O senhor quer ir no Samaritano? É, eu estou indo. O senhor ah, quer ir no Samaritano? Então é. vai até lá no, vai até lá no, no Janjão. E vira lá que é melhor. É o no... hélio. Lá no Janjão. Esse aqui é Alonso e Alonso. O antigo Janjão, sabe, é. entendeu? Lá o senhor pega o nome do Esse aqui era o Cubatão, o bairro Cubatão. Ah, aqui que era o Cubatão? É. O... Mas aqui pra cima, né? É, pra cima aqui. O senhor chegou em Franca quando, pastor? Cheguei em 80. Ah, 80. 70. É, set... Não, cheguei em 77, conhecendo o Franco. Aí eu casei aqui, fiquei, fiquei em Caratinga dois anos. Caratinga é Minas, é, né? É, 78, 79. Depois eu vim para a Igreja Central, eu vim morar aqui em 80, 1980. O senhor chegou a ser jubilado? Não, chegou no... eu estou esperando a idade chegar. Certo. E a aposentadoria? Não tem. Tem muito tempo que eu não... não... Eu é, não nós posso... estamos cuidando de alguns pastores aí nessa área. Orientando um, orientando o outro, cada um... Aqui eu... Aqui essa avenida vai tá ganhando uma... Era a avenida conhecida como a dos Curtumes. Depois que eles expulsaram os Curtumes, lá no na... Distrito Industrial. Isso. É sei foi um, um achado muito bom que eles fizeram. Aqui, ó. Franca. Você lembra da... Aqui tinha a, a, a Ford, era aqui. Você lembra dela ou não? Aqui nesse lugar? É. é. Era lá em cima. Depois veio pra cá. É. E aqui hoje é o colégio, aqui é a faculdade, não é? É a faculdade hoje. Mas o que foi forte também foi a, teve um tempo aí a elétrica Pires. Isso! Eu comprei muito aqui da Pires. Aqui o, o, na frente nós vamos ver hoje a polícia, que está concentrada no antigo prédio que era o fórum. Hoje eu. Ah, o batalhão tá ali? É. é a polícia civil. Ah, o... ah civil, é? Né? O batalhão tá lá perto da rodoviária. Rodoviária, você tá falando sobre. Para sair no Samaritano, vamos fazer um outro caminho. Vamos passar. Na... Vamos passar assim, né? Major de casa. Pastor, eu até me perdi de... É... Aqui é Ismael, Alonso e Alonso. Isso, eu estava na mente o Ed Valé. É. Aqui nós estamos passando aqui. Aqui, ó. Aqui é o fórum, o antigo fórum. Certo? Aí, ó. O antigo fórum. E a faculdade de Direito. Onde nós tivemos a... Ah, estudamos aqui dos anos 80 até 84. Aí, PACEF. Reverendo Canor desenhou muito tempo aqui nessa faculdade. Ai, ó. Essa é a famosa, é, né pastor? A faculdade mais antiga de França. É aqui que o senhor formou, não foi? Foi. 84, eu e amei. Eu lembro, parece do... que eu estive na formatura do senhor. O senhor sabia é. disso? É, tanta gente, a tanta gente que é, veio, eu É, claro. na formatura do senhor. O senhor e a Mery junto, não foi? É, formato. essa esta avenida ganhou uma arborização muito boa na D. época. A Maria Sanaiota mora por aqui, né? Dona Reni É, Dona Maria, se fosse. É, Remy. eu preciso visitá-lo, entrar mais sabe? Que é, que não dá nada bem, né? É, tá... Dá... Andando com dificuldade... Aí, ó... É. Al Aloncio, é... Avenida Major de Cássio. Então vamos... Olha bem! Essa Major de Cássio, eu vou chegar lá na Hélio Palermo. Isso! Aí lá nós pegamos a direita. Agora me identifiquei. É... Aqui vamos passar em frente à igreja... A igreja Nossa Senhora igreja das, Nossa Graças, Senhor das Graças. Graças. Tempo bonito. Nós centralizando mais a arborização da, da cidade. Nesse horário, a, o sol está ajudando a gente. melhor E aqui é o nascimento da, da Avenida Presidente Vargas. É o... Sim, ela nasce aqui, ó. A direita aqui já é o é presidente Vargas. Presidente Vargas. Vai até lá no Hospital do Coração. É bom fazer essa caminhada. A gente entra numa avenida, sai outra avenida, chega até lá, na Avenida Hélio Palermo. Hélio Palermo você vai lá na avenida Orlando Tampieri, oh, para a gente subir. Quem projetou essas avenidas está de parabéns, ajudou muito o trânsito. Então temos que reconhecer o a mão do doutor Ari Pedro Valheiro. Ah, o homem, é um homem fantástico. 10. Ele estudou no Mackenzie. Ah, é? E ele frequentou ah, os cultos lá na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e ouviu muitos sermões do reverendo é, do reverendo Borges. José Borges. Maravilha, né? Ele era fã do reverendo José Borges. Frequentou a igreja Ari da, da Ari Baleiro. Casado com a professora Lucinete. Cortês. Grande. O senhor foi mensagem. vereador, quem quer era o prefeito Maurício? O Maurício Guari. Oh, apenas o senhor velho. tem parado. É. Para nós, preteirano, era bom o senhor lá. Né? O senhor não tem mais vontade, pastor? Não. Passou o é. meu tempo. É muito difícil ali, né, pastor? Não, é, é, é... Você tem que ter tempo, né? Hoje a minha cabeça é... Registrar tempo é e né? É, vontade, energia. O vereador tem que ser muito dinâmico. É verdade. Ou faz ou não faz. É. Isso aqui foi aberto. que tá o... o, o... Pestalose. Pestalose. Aqui, isso aqui era um buracão Quem fez isso aqui muito foi o, oh, oh, oh, o Sidney O Sidney, o, é que, o, o Sidney que, que abriu terror. essa avenida aqui ó. Essa avenida grande aqui ia ter uma força muito grande Agora nós estamos chegando aqui na L Palermo A Helio Palermo A Palermo, direita, Palermo, que a Palermo a direita. Direita. É. Olha aqui Sidney. Saímos de uma avenida Vamos entrar em outra avenida Olha o trânsito Já mostra que é avenida Avenida Aí, agora vamos pra frente. Logo, logo nós já estamos. Nós vamos chegar lá no Samaritano, que era lá no meio do mato, na Caatinga, quando o reverendo é chamaram recebe. É lá que chamaram ele de louco, né? É. Você, o senhor tá doido construir uma, uma escola, escola nesse né? lugar? Isso é A visão Aventura do homem louca. era... nós Precisamos mais de, de Nicanor. Deixou uma história muito rica. Aqui, sabe? Deixou. Ainda bem que tem vindo outros para dar sequência. A pessoa agora do mal Reinaldo, né? o Reinaldo, o Délio. Aí, ó, essa aqui é a Hélio Palermo. esse aqui eu passava aqui para namorar. Eu ia lá na igreja hoje... Benésia? É Benese, mas na época era a igreja da Dona Adélia, da CIF, de bar da Mangueira. Essa história é, aí, de bar da, da Mangueira, isso foi real, né? É, eu, eu, eu, eu professor lá, eu era seminarista, reverendo Oscar Ives de Farinha, que construiu o prédio. E não tinha nem o terreno? Não tinha o terreno, não tinha nada. Era uma casa velha. E chegou a Dona Aurora para morar ali e fazia a reunião lá na casa dela. Eu gostei muito da Ebenezer. Hoje é uma igreja. É... A Hélio Palermo. A Hélio Palermo vai terminar lá na Avenida Ademar de Barros. Essa é longa, hein? Essa é longa. E tá bonita, viu? Ali para frente dela. Avenida Brasil aí, chega lá na frente ela já muda de nome né? não, voltando, voltando ela vai e volta é falei. Não, mas lá na frente onde é o antigo ao mar, lá já não é já não é outro nome ah não, descendo. é descendo agora pra cima é o mesmo nome é, eu sei, mas quando volta é. lá na frente muda é que vai descendo ali já tem um outro nome Aqui era o antigo Janjão. Maria. Isso, o antigo Janjão. E agora vamos subir mais uma vez a essa aqui, que é a Orlando Dom Pierre. O Orlando Dom Pierre tem que subir mais devagar porque é uma avenida que tem uma história bonita. Vou deixar os carros passar da frente que estão com pressa. O senhor é mineiro, mas não tem pressa, né? Nós estamos fazendo um serviço diferente Estou estão indo para o serviço E nós estamos já trabalhando dentro é. da avenida né? Registrando Você está vendo a imagem aí? Ó. É, ô oh, oh, Jair hum. Você está vendo a imagem aqui? Ó? Hum. Sim Aqui, ó Que nós estamos filmando Ah, sim, ó. eu estou observando, ah, eu tô observando. Aí, ó. Essas árvores daqui uns anos Elas não vão existir mais não Outras árvores aqui para essa avenida então é isso aí que eu Flamborre. acho um perigo, do jeito que está, se, se descuidar pode dar um vendaval, alguém passando e pode então, cair uma árvore em cima. É, isso que tem que ter a cautela de estar podando, né, É, tirando a copa um pouco, porque a copa... O problema está na raiz, viu pastor, vai chegar um período que a raiz não vai suportar, tudo na vida tem seu tempo, né. Um tempo determinado. Esse é o grande Salomão que nos, nos fala. Período de o vento se E você olha nessas árvores? As árvores têm poucos anos, mas elas já são idosas. O senhor tem a década. ideia de, do tempo dessas árvores? Meu Deus. Trinta e poucos anos Ah é? Não tem isso E são frondosas, majestosas Tem umas que se destacam Dentre as outras alguns... Aí, ó. Foram plantadas numa época só Aqui agora muda ah, De avenida finalzinho dessa entra. na é, é já... ah. outra esquerda, né? É, mas nós vamos passar lá no Samaritano, eu não vou chegar não, é, nós vamos só filmar externo, não, que, passando, pra gente ter uma, uma noção. Foi lá nós já pode pegar a rodovia. Aqui tá né? o homem, aí tá o homem aí, ó. Orlando do Pierre, professor. Foi meu professor. É meu? Foi. É... No industrial? Isso, ele. Pai de torno. Hein? É, ah, ele, ele era, era marceneiro? Como é que chama lá? É, é o Orlando Dampierre, ele era professor que, que... Sabe essas taças de madeira... É, troféu? É, troféu de, de, de, de troféu. madeira. É era de madeira. todo o trabalho dele. É. Aí, se você quisesse fazer, por exemplo, de gente vilão, o ar, pilão, pilão era ele que é orientava grande professor o filho dele parece que trabalha na INDEF o filho dele trabalhou é. na Amazônia também com a gente como que se chama o filho? Oh, fugiu a, na memória o nome dele eu lembro bem do professor que é uma grande homenagem aqui é o samaritano isso aqui é o início é o início samaritano da creche isso, e aqui vai Toda a escola samaritana, vamos dar uma viradinha ali assim, passar por baixo só para filmar. Aqui é a administração. É a administração da, desse complexo educacional. É, o senhor tomou conhecimento que agora aí colocou energia solar, né? Isso é bom, viu? Não tomou conhecimento? Não. não. É até uma empresa de franca, acho que todo o material é da Alemanha. Vim aí para fazer uma visita de Ô, Terez, essa avenida ficou movimentada, hein? Eu tenho uma imagem aqui do reverendo Icanuro, reverendo Guilherme, passando aqui, não tinha movimento nenhum. Hoje.. Ah, hoje é demais. Aí ó. Eu vou até esperar passar esse caminhãozão grande aí, para ver não o tem tamanho... Nem. É, se o senhor vai e abrecar aqui, ó. É. Aí, ó. O tamanho de caminhão que passa aqui, ó. Pode em frente à escola. Essa escola podia ter jogado ela mais pro centro do terreno, mas o Reverendo Nicanor, na estratégia dele, que eu, eu que orientei no sentido, para mostrar que a escola tinha que ficar na avenida. Era aí, ó. E ficou mesmo. Ficou, ficou muito, muito bom. Agora, bom se ficou essas duas lombadas que não tinha. É, isso aí é... é, é a a, um a, pouco, Anguera, mas... a faculdade de Anguera. É isso aqui, tudo é aquele projeto condensioso do reverendo Nicador. A, a parte da energia solar está tudo aqui em cima, pastor. o Tedes, quando ele apresentou esse projeto com o presbitério, e eu estava apresentando, ele já estava com sinais da da, da velhice e da doença dele, né? Ele morreu novo ainda, 70 Sim. e poucos anos com o um problema de leucemia, né? e foi... foi muito triste, né? É. Mas deixou história. Então, sabem que eu comecei a a minha caminhada aqui, fazendo parte da, da diretoria. O primeiro cargo nosso aqui foi... Foi Conselho Fiscal, da época do Lincanove. É um vocês se esforcem que vai chegar um período que não vai ter pessoas para administrar aqui o Samaritano, e é uma realidade, não são todos que querem... Aqui é a creche, né? Isso, é, é, um, é uma delas, né? É. Nós, mas hoje creche... nós estamos com mais de 10. É, eu sei, mas a creche foi a, o início do trabalho... Do, do, do assistencial aqui dá e é uma das melhores a, da frente mas todas são boas todas são boas aonde o samaritano põe a mão para que é porque tem, ela pegou esse perfil hum. e a pessoa do Reinaldo é, tem conseguido administrar muito bem é. o, o, o, o Tênis isso aqui era uma caatinga. Era tudo, tudo mato aqui ó, ao redor. É, mato não, era caatinga com, com pastos, né? Tanto é que essa... Ó. Aqui, ó, dá um... aqui tem a parte da prefeitura e aqui é, é a creche. Eu aqui ao tentando... lado ele tem um campinho de futebol. A gente vinha jogar bola aqui. O reverendo Oscar era o um juiz. Aí a gente jogava, tinha uns torneios e tal. vai acabar o futebol, nós íamos aqui na, na Vó Dulce tomar água. Isso era direto, era, dire... aqui, Isso aqui era aqui tudo Aqui pode subir, né? Aqui pode. É. Aqui é o Pinhais. O bairro, esse aqui é o... o senhor ah. sabe que essa parte de baixo aqui era dos Espíritas, né? É. Dos Espíritas, depois a outra parte dos Católicos. E essa parte aqui era dos evangélicos. E ficou e só. Continuou. E ficou só o samaritano. E graças Cada a Deus. Cada um tem o seu perfil, pastor. É. Não são todos que têm o mesmo perfil, não são todos que têm o mesmo pensamento. Cada um tem o um seu pensamento. Essa aqui é a creche do samaritano. Depois vem o, o, o instituto, que é a escola, né? estou falando assim por alto, só para. Para sintonizar as pessoas. Aqui, ó. depois dessa, dessa construção aqui, já é o alambrado diferente já entra o que é a escola, né? o Instituto Samaritano. Mas tudo pertence a, ao samaritano. Sim. Muito grande, muito grande. Essa aqui é a entrada do samaritano, né? É ué. Aqui é a entrada do samaritano. Sim. É que você entra aqui, o samaritano é. né? ali, do Lá está a quadra, O instituto está aqui é. ali, ali na frente Ali na frente tem uma placa Ali que é do, do previsto Souza E o espaço gomê aqui é Do previsto Finado, Nazir, Nassif Trabalhou muito Aqui também, né? Ah, foi vice-presidente é. Lutou muito Devereiro Lutou muito ganhou. É uma história Ah, bonita. aqui a gente teve muitas pessoas, cada um fez a sua parte. A gente nunca pode esquecer aqui de uma pessoa que o marcou muito. Quem a irmã gostou? da Dona Luzia Nassif. Ah, a Dona Luzia foi uma guerreira aqui. Não, também. a irmã dela também. Aí ah, dona... eu trabalhei com a Dona Mercedes. Mercedes. Hoje eu tenho uma preocupação muito grande com a Dona Mercedes é, bem antes dela falecer. Ela, ela falou comigo assim, ô oh, Terez, eu estou mais para lá do que para cá. Eu indo embora, você não, não larga o samaritano, não. Se esforça, quanto mais você puder. Aí ou eles saem ou eles pagam o aluguel integral. Hoje eles pagam parcial o aluguel. É. E vai amortecendo na. na, na... Aqueles que eles investiram. Foi, foi um grande negócio isso aqui. Um Exatamente. grande negócio. É, e a, a, aqui tem mais um lote do samaritano, né? Esse aqui é do samaritano também. Aqui tem dois ou três lotes. Grande aqui. Samaritano. E nós vamos caminhar aqui, né? nós vamos virar aqui, vamos lá pro Leporáce. Falar um pouquinho do Leporáceo. Leporáce já está é, indo aqui, aqui na frente. Aqui na frente. Aqui. Esse, como é que chama esse bairro aqui? É, esse loja é do samaritano ou não? Esse aqui sim. É. O samaritano então, tinha essa propriedade, lá no, no lá no Leporáce, quase. Aqui era oh, lavoura de café. Daqui pra lá tudo do Samaritano. É. Tudo samaritano. E eles queriam desapropriar isso aqui pra fazer conjunto o Falei com ah, o esse, trabalho do jeito, senhor, esse trabalho do senhor Foi um espetáculo Essa é. história aí é, Não são todos né, é. que sabem Não são é. todos que sabem Mas nós lutamos lá Como vereador mas, assim, não, É por isso é que eu falo que eu... Nós precisávamos de mais é pessoas igual. Aí na Câmara que tem essa visão O senhor teve Não vai fazer conjunto Apoidacional Porque o, o sonho não era o sonho, era um projeto desse de construir prédios aqui, até lá na frente. Eu falei assim, não, isso aí não pode desapropriar. E se tivesse feito, o não... Não teria a fonte, A né? potência que está o samaritano. É, fonte de recurso. você aqui é o Alto do Redentor. O que destaca aqui um pouco é a Sabesp ali, que É, o, é verdade. Que eu era, na época era bem isolado, hoje não. A está bem no centro, ó. O Télio, a gente vai andar. O Gustavo né? mora sempre assim na esquina daqui, ó. Para baixo aqui? Né? É. Isso aí foi uma chata essa casa que a comprou. Hoje já está no nome dele. Isso é bom demais. Ah, os filhos da gente ter no caso, a gente já fica tranquilo, né? É verdade. Eu tinha essa preocupação, hoje eu não tenho mais Como é que é pastor? Os filhos tendo casas Ah é A gente fica tranquilo hoje eu... ah, A sobrevivência, não pagando aluguel A sobrevivência não é tão difícil É só administrar é. Nós vamos atravessar aqui essa rua O nome do prefeito, como é que chama essa rua? Avenida Vieira é... quem que era esse prefeito que você tá falando. Como que chama essa rua aqui, companheiro? O nome dessa rua aqui? Avenida. Oi? Avenida, o nome dela. Brick, mano. Não. Para trás, como é que é? Pra Só trás é quer... não sei. Não. Isso aqui é Vieira. Vieira? Não. Essa não é não. É assim. Hein? O Abrão Brickman. Ele pega de um tanto pra frente. Ah, da do, do, do Liporás pra frente. Aí, ó. Falou, meu irmão! O Ted, nós estão muito, muito gente. O nome de ruas aqui, viu? Aqui, ó. Isso aqui é Leporaça.